Oi. Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba E eu sou a Ana, do arroba Costa. E no vídeo de hoje a gente tá caracterizado assim, eu acho que vocês já imaginam um porquê. A gente só tá no mês de junho, aqui no Brasil a gente tem as festas juninas, né? Eu, particularmente, nunca comemorei tanto assim. Nunca fui muito de festa junina. Eu gosto. Mas a minha irmã gosta bastante. E se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é comer, né, minha filha? Muita comida, muita festa junina e tal. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um arrume-se conosco, né? Arrume-se com a gente. E lá no canal da Adri, a gente vai fazer o quê? A gente vai gravar fazendo uma festinha. Uma festinha em casa, de festa junina. Quarentena. tá? E ir gravando comidinhas típicas da festa junina. Isso, que eu tô mais ansiosa pelo vídeo dela <risos> do que pelo meu, né? Meninas, que me maquiar, eu sempre me maquei. Agora, com o meu horrores, né minha filha? Vão lá no vídeo dela. Então, se você quiser cumprir essa make que a gente vai fazer aqui hoje, já deixa o seu like aí embaixo Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que depois que esse vídeo acabar é para ir lá assistir o vídeo dela, se inscrever no canal dela e tal. E claro, continue assistindo Olha só quem chegou aqui hoje, o Yoshi com o chapéuzinho, que ele também já tá caracterizado. Mas ele não quer se maquiar, ele só quer comer, então ele vai descer agora. A gente já lavou, hidratou e tonificou o rosto. Então vamos direto pra base. A base que eu escolhi é a base de alta cobertura da Tracta. E qual foi que tu escolheu? A da Ruby Rose Amêndoas 3: que é a Fios. Isso. Então a minha cor aqui é a 04, acho que eu não falei. Nossa, chique é a embalagem do lacrado e eu passando na cara. <risos> Gente, sabe o que eu sofro? Eu não gosto de estampa xadrez. Essa camiseta aqui, eu comprei ela no ano passado pra gravar um vídeo do ano passado lá pro Instagram de festa junina e eu não usei ela desde então. Ou seja, ano que vem na festa junina meu amor, vocês já não tá vivendo com esse look bem aqui de novo. Amo. Ai, ah, eu amo, gente, essa base attracta. Parece que alguém apagou toda a minha existência do meu rosto e construiu um novo. Já eu gosto desse termo que é mais... Média cobertura uhum. ah, Prefiro. Mas... Minha irmã prefere uma cobertura mais natural eu prefiro mais uma vibe espantada. Period. Agora o corretivo Eu quero um corretivo da Natura Claro 20 E eu vou usar esse corretivo aqui da Pop Ele é o 03, né Gabriel? Isso. Mais uma vez, um corretivo com uma cobertura mais natural e um corretivo com uma cobertura mais pesada. Nossa, eu nunca marquei o meu nariz tão reto na minha vida. Nossa! Eu fiz isso completamente <risos> involuntariamente, eu não tava nem me salsando, que eu já, tipo, desisti há muito tempo de desenhar ali reto. Tá vendo, gente? Às vezes na vida, as coisas dar certo, você só tem que desistir, é louca? Demora demais. Realmente, é algo que a gente nunca chega num consenso. Eu demoro muito tempo pra fazer minha maquiagem e minha irmã vai a maquiagem muito rápido. Eu já terminei de espalhar aqui meu corretivo. Agora a gente vai selar os nossos rostos, qual foto quer? Esse aqui da, da Pop. E eu vou selar o meu rosto usando esse aqui da Adversa, que eu amo. Minha maquiagem não fica lá tudo, né? Porque. Porque tu, tu não espera o <risos> que tu faz correndo. Não, eu, eu faço do jeito que eu sempre fiz, negócio porque tu é mais profissional. É porque tu faz correndo. Tu acha? Ah, acho, mulher, eu ainda tô falando, o rato tá contornando o rosto. Tu tá usando o que para contornar o teu rosto? Essa paleta aqui da luisana Play the Contour. Azul. Esses dois tons aqui, ó. Mais Misturando os dois Enquanto isso eu vou usar o Better Blush Control da Bruna Tavares Na cor Brown Sugar Pra contornar o meu belo rosto Então vamos lá eu aprendi a juntar esses contornos aqui contigo. Coisa que eu não fazia e fica muito bom. A questão do negócio do blush também, que eu detestava, eu aprendi a gostar por causa dele. Ah, eu também odiava blush antigamente Não sei por que a gente era assim. Eu comecei a usar mais aqui pelo canal e tal, tipo, pra elaborar mais a maquiagem. Mas depois eu me apaixonei, principalmente por blushes bronzeados, que, como eu me apelei amarelada, combina muito. Na época, assim, de escola, assim, que tem dança de festa de já dançou alguma vez? Nossa, nunca. Também não. Horror! Pessoal falava nisso eu. Um beijo. Vou pra minha casa. Eu já fui em festas de meninas, assim, de escola e tal, mas nunca participei de dançar, essas coisas. Gente, eu não sei dançar pra comer de conversa. O negócio era pra comer, pra falar a verdade. São as comidas que me atraem na né? festa de Nossa, só, não vou mentir. Gente, eu tô parecendo na... aquela de as asburantelos, não tem aquela que não. passar o pó de arroz na cara da outra? Gente, eu gostei, ó, desse contorno. Ficou bem feitinho. Tá, beleza. Eu vou roubar a paletinha da minha irmã só um segundinho, porque eu vou pegar esse tom aqui mais amareladinho, porque eu gosto de recortar o contorno do meu nariz com ele. Vocês viram que eu faço o contorno do meu nariz bem aleatoriamente? Aí eu venho só recortando aqui as laterais depois pra deixar o contorno mais bem feito e mais marcado, que eu gosto de um contorno mais marcado. E com o um pincel de pó, vou trazer esse excesso aqui de pó pra gente sair desse mood de as branquelas. É, vamos passar blush? Ai, vamos, pelo amor de Deus. Ah, ela tava aqui tinha meia hora esperando, gente. Então, pra blush eu vou usar esse aqui da Natura, que se chama Rosa 69. Eu também vou usar esse da Natura, só que é o Coral 85, na verdade. Olha, outra coisa também do blush é quando você arrasta aqui pra cima, coisa que eu aprendi contigo, pra não ficar só aqui no, no, no, na, na, na maçã. maçã do rosto. Aí fica aquele aspecto de bem mais saúde. Não Isso. é aquele negócio do bola aqui, tipo aquela da Filomena. <risos> Vou usar esse iluminador aqui, ele é da Ruby Rose True Glow. Ele é a numeração número 3. Eu vou usar o mesmo iluminador também, só que eu vou usar na cor 4, que é a Precious. Que ela é um pouquinho mais escura e um pouquinho mais rosada. Uma coisa que eu gosto de fazer é passar iluminador abaixo da sobrancelha. Ai, eu também amo dar um lift na sobrancelha. Olha, mais um truque. Lembra que eu falei que eu gosto de puxar o blush aqui em cima? Eu gosto de iluminar aqui em cima também. Tem gente que me acha louca por fazer isso, mas eu acho simplesmente tudo. Eu acho que dá assim... Um todo um detalhe. Esse negócio também de iluminar aqui na boca, eu até estava isso aqui, mas eu aprendi a gostar porque realmente, principalmente em fotografia, principalmente em fotografia, fica muito bom. Exatamente. Olha só, gente, um espetáculo de iluminação. Ah, deixa eu te falar de uma coisa, que na verdade é esqueci. A gente podia ter usado antes iluminador, mas esse iluminador aqui é tão power que nem precisou. Tem essas brumazinhas aqui da Fix Beautiful, que eu acho elas essas coisas mais lindas, que são as brumas iluminadoras que tem iluminador dentro. Ah... Eu já testei, gostei. A gente passa só pra tirar essa textura de pó mesmo. Aí quando ela estiver assim, vendo um pouquinho de distância e apontando pro rosto. Nele todo ou só onde passou o iluminador? Nele todo, pra tirar a textura de pó. Então tá. Aí é aquele babado de não falar muito pra não marcar Ai, nossa, eu sou tão bonita, né, gente, É louca <risos> Agora vamos pra qual parte da maquiagem? Hoje. Eu comprei muita paleta nova recentemente Então não sei qual é a vibe Tem alguma coisa em mente? Não <risos> O que eu quero fazer hoje é um olho mais neutro Com dourado e eu acho que eu vou puxar um pouquinho de laranja Eu vou fazer essa pegada também neutra, que é o que eu gosto Mas com uma cor, assim, terrosa, sabe? Sim. Olha, tem essa paletinha aqui que eu acho que é legal da gente usar Que é essa paleta de sombras matte da Aldurana Que eu mostrei naquele meu último vídeo de comprinhas Que tem oito cores e são todas até rosas e tal Uma coisa que eu achei muito prática pra tu perguntar É começar o olho com iluminador Ah, sim! Gente, pensando nessa dica que ela deu Que é uma coisa que eu já ensinei aqui pra vocês Naquele vídeo da que é a minha make perfeita pra tirar fotos Eu acho que a gente vai fazer nessa vibe hoje A gente faz uma sombrinha esfumada mais neutra matte primeiro E depois a gente finaliza fazendo uma touch já com iluminador mesmo então eu vou começar aqui nessa sombrinha número 6 da paletinha da Luderana. Tô com o pincel A10 da Macrilan. E eu vou usar, pessoal, essa aqui, a, a mesma paleta dele Só que eu vou usar a número 7 O pincelzinho é o W907 da Macrilan. Ah, lembrando que eu não sou pra é, toda vez que ela fala risal. Tem uma coisa que eu não sabia que sempre tinha que começar pelo fim, depois que vinha pro início do olho. Eu sempre começava ao contrário, não vou mentir. Não é nem que sempre tem que fazer, porque eu pelo menos acho assim mais fácil, sabe? Porque depois tu pode ir voltando pra esfumar e fica a camada inicial de sombra com a subjacente depois pra dar acabamento no cut, Ou qualquer outra técnica que tu esteja usando. Gente, hoje eu vou fazer o esfumado mais preguiçoso do planeta, que é tipo só um marronzinho, uma coisa assim. Um laranjinha e taca brilho. Áudio, né, meninos? A maquiagem sem erros. Gente, vindo nessa paletinha da Ludrana, aquela de 18 cores, eu vou vir nesse tom de laranjinha aqui, que é um laranja mais apagado, pra esfumar esse marrom junto e puxar aqui bem pra trás, porque.. É o meu jeitinho Pessoal, E eu vou usar a mesma paleta que ele Porém, nesse tom aqui, rosado Chique vou vir no pincel A11, eu tava usando o A10, né? E com ele limpinho mesmo Eu vou só esfumando as bordinhas Sem pegar nenhum produto e nenhuma outra sombra Gente, como eu fiz mais rápida A minha, como sempre Eu vou pra parte do iluminador, tá? Que é na parte aqui interna Eu vou seguir o, a mesma ideia da minha irmã De fazer o brilho com o iluminador Só que eu vou testar esse iluminador aqui Chamado Star da Playboy. Eu acho que ele vai pigmentar muito. Tomara. Uhum. Parece um glitter ultra fino. Nossa, além de lindas, a gente vai sair aqui desse estúdio hoje com a barriga espalcando. Amo. Vídeos perfeitos pra gravar. Gente, esse truque com o iluminador que a gente tá fazendo aqui é o auge, porque... É, e economiza tempo também. Demais! Acho que foi até por isso que ela <risos> Vou voltar lá no laranjinha pra eu dar os acabamentos aqui, trazendo em diagonal. Bom, agora só pra adicionar um pouquinho mais de profundidade, eu vou ficar na cor 01 dessa paletinha aqui, eu vou concentrar ela só no cantinho externo do meu olho, tá? Eu vou fazer isso também. <risos> Amo. Tô fazendo um esfumado bem preguiçoso aqui na parte inferior dos meus olhos, só pra conectar tudo, mas vou fazer bem rapidão mesmo. Ah, eu, eu acho que já tá bom. Foi chique. Qual é o babado agora? Curvar cílios, passar lápis de olho, máscara de cílio, enfim. Olha só, de lápis da é minha coleção infinita, <risos> eu vou pegar esse lápis preto aqui da Lizance. Ance. Pega um pra mim, também quero um da Lizance? Da Lizance também? Da então tá aqui. Ah, essa parada aqui me dá um gatilho. Ai, ah, eu amo curvar os cílios, É um dos meus passos favoritos. Nossa, eu detesto. Esse lápis falta não abrir a embalagem, mas ele é babado. Horrível, né? É essa aqui. Também gosto dela. Trata. Vamos usar a mesma máscara. Mas antes eu vou curvar os meus rígidos, que eu ainda não curvei. Eu já curvei, então tchau. au Nossa, eu tô simplesmente insuportável com essa pele, period. A gente vai colar cílios antes de passar batom. A gente também vai usar cílios iguais dessa cartelinha aqui, eu já tirei os dela. Gente, eu sou abismada, porque tipo assim, eu fiz essa maquiagem e tá legal, pra que eu, eu fiz? Porque... É o que eu sempre <risos> falo pra os meus inscritos, a gente aprende a fazer maquiagem é praticando, né, outra coisa não. E tendo produto que presta. É e produto que preste não significa ser produto é. caro porque vocês viram aqui durante esse vídeo que a gente usou vários produtos baratinhos. É verdade. Antigamente, eu colava cílios só com os dedos, porque eu não conseguia colar cílios com a pinça, né? Aí eu passei a testar com a pinça e me acostumei, só que eu literalmente não sabia mais colar cílios com as unhas de volta. Aí eu tô tentando pra ver se eu reaprendo a fazer um negócio que eu sabia fazer, que eu não sei porque... Que, é que eu com a pinça eu não dou muito certo mais. Pois é, eu não dava, eu me acostumei, depois eu me desacostumei com os dedos. Então chique, estamos com os olhos... os olhos não, os cílios iguais, amo. É o de sempre, tá? <risos> Gente, a minha irmã ela tem um batom que ela vive usando E eu tenho um batom que, que eu estimação. vivo usando O estimação dela é o queimado da boca rosa E o meu é o nude da boca rosa Só que eu tô pensando se hoje eu vou usar ele ou não Acho que eu vou usar essa misturinha aqui Que eu mesmo fiz Que ele é um batom assim bem quente hum porque eu queria um batom que dessa lindo. cor aqui, só que eu não achava nenhuma marca que fizesse nessa cor específica com essas partículas de brilho. Aí eu mesmo fiz, tá? Me Olha, eu fiz sem pensar, ó, que combinou o tom rosado com esse tom aqui, rosado, deu certo. Real, ela usou uma sombra pensar. rosada. E a minha tá mais alaranjadinha, vou usar um batom mais laranjado. Aleatório, tô... igual tudo na minha vida. Chique. <risos> Gente, eu demoro tanto tempo pra passar batom, uma coisa, assim, absurda. Sempre que terminar de passar batom, especialmente esse batom aqui que foi o mesmo que fiz, né? Que tá na consistência que eu gosto, confere pra ver se não manchou o dente. Teve um vídeo aí, gente, que eu fiz a introdução todinha com <risos> o dente manchado. E eu vim perceber, tipo assim, dias depois de passar, eu vim perceber ontem. <risos> e é isso aí. A gente já terminou de passar o batom, que é o último passo da maquiagem. Pra finalizar, eu gosto de passar a bruma mais uma vez, mas isso é opcional. Pra ficar com aquele extra brilho. Mas sem passar na boca, né? Isso, e passa menos dessa vez. Só pra dar aquela fixada, dessa vez a gente passa bem menos Por isso que a gente não precisa parar aquele tempão, né, sem falar E é isso aí, esse aqui é o resultado das nossas maquiagens Eu fiz uma vibe assim, mais neutra e mais alaranjada com dourado quente E eu fiz mais neutrozinho, mais com um tonzinho de rosa Porque eu sou apaixonada por rosa Isso, e a gente já está aqui pronta pra organizar a nossa festinha em casa Nossa festinha junina, né A gente vai fazer uma decoraçãozinha de festa E também vai provar várias receitas juninas lá no canal da Ara agora, que é o que a gente está mais ansioso, né, então, meus amores? Então, vão lá conferir, por favor. É isso, vamos borrar o batom nas comidas, né, meninas? amor Então é isso, se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal a gente fala sobre maquiagem, unhas, cabelos, enfim, tudo que há é de bom. Então não esquece de passar lá pra conferir tanto o nosso vídeo quanto os vídeos do canal dela e já se inscrever no canal dela também. Nos siga nas nossas redes sociais, eu sou... Eu sou arroba no Twitter, Instagram e TikTok. E eu sou arroba Costa, tanto no Instagram, TikTok e Twitter. Ah, então vai lá seguir a gente, que tá cheio de conteúdo por lá. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no pinzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan. E eu sou Lade Costa. E esse foi o vídeo de hoje. See you. See you.